Por volta de R$ reais eu vou dar três maneiras para você comprar e sair com a Fã 2023, 0 km, aqui da concessionária Honda, beleza? Tem essa Fã prata aqui, ó. Tá 0 km. E é o seguinte, família. Se você já curtiu o tema desse vídeo, já deixa o like agora no início do vídeo, tá? Aqui na descrição tem um grupo de WhatsApp, tem um contato para você fazer seguro, beleza? Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. É o seguinte família, é a primeira maneira que eu tenho para dar para vocês, para você tirar essa moto 0km da concessionária sem gastar nada, ganhando um salário mínimo de R$ 1.200, é o seguinte, a maneira mais fácil é fazendo consórcio. E qual grupo de consórcio é, eu aconselho vocês comprarem? O grupo de consórcio, o que eu estava vendo nos valores atuais, seria o melhor grupo para você entrar o grupo de 48 vezes de 427 reais e por que eu escolhi esse grupo rapaziada porque se você fizer um grupo de 60 vezes ou 80 vezes vai ficar uma parcela menor só que é muito tempo que demora para você pegar a moto tá então é um grupo muito grande quatro anos eu acho já um, um período grande mas é o suficiente para você é adquirir essa moto tá e para você fazer em 36 vezes aí o preço da parcela também vai ficar alto então porque além de você retirar a moto da concessionária você vai ter o custo custo de pva custo de gasolina custo de manutenção então esse valor é de 427 reais do consórcio em 48 vezes eu acho o plano mais ideal para não comprometer muito do seu salário Sendo em vista que no consórcio o valor dele aumenta conforme, conforme aumenta o valor da moto. Então, de 427 daqui um, dois anos, você vai estar pagando 500 reais tá? Porque o consórcio, mesmo que você já foi contemplado, o valor dele aumenta, beleza? E é o seguinte, como que você vai ser contemplado no consórcio? É, a melhor maneira, família, é antes de você fazer o consórcio você ganha um salário mínimo junta um valor de mais ou menos 2.500 reais que é o valor do lance fixo dessa moto o lance fixo é 15% do valor da moto então primeiro junta o valor aí de mais ou menos 2.500 reais entra no consórcio de 48 vezes aí você faz o seguinte aí você vai, ser, vai poder ser contemplado ou pela sorte nas assembleias mensalmente mantendo o pagamento do consórcio em dia, para você ter a chance de ser contemplado na, na sorte, no sorteio, ou no lance fixo. Aí todo mês você vai lá no consórcio e, e dá de lance os R$ reais para tentar conseguir ser contemplado o mais rápido possível dessa moto. Vocês concordam comigo, família, que essa é a melhor maneira para você adquirir a FON 2023 ganhando salário mínimo? Essa maneira... É, é a que eu está pesquisando. Se fosse eu, eu faria dessa forma, tá? Se você já fez o consórcio ou pensa em fazer diferente, deixa aqui nos comentários, beleza? A segunda maneira é você fazendo o financiamento, fazendo o financiamento com a moto, financiamento 100% do valor da moto, tendo nenhum dinheiro de entrada. Porém, dessa forma, família, o financiamento em 48 vezes tá saindo 701 reais é um valor muito alto para você comprometer do seu salário tendo em vista que você vai ter IPVA, documentação, manutenção, gasolina então dessa forma dá para você fazer? Dá porém seria interessante você financiar o 100% do valor da moto se você trabalhar ganhando salário mínimo e pegar a moto para fazer umas entregas seja entrega de iFood, seja entrega de pizzaria fixo fazer alguma alguma forma para você ganhar um dinheirinho a mais tanto você fazer uma entrega à noite tanto você fazendo uma entrega de final de semana para complementar a sua renda para conseguir pagar sua moto porque 700 reais de parcela é uma parcela alta vai ser difícil você conseguir pagar tendo em vista também que você é bom você ter seguro nessa moto porque é uma moto extremamente visada para roubo entendeu então é importante aí essa é a segunda maneira, só que você teria que fazer um, um trabalho adicional para aumentar a sua renda. Beleza, família? O que, que vocês acham? Vocês preferem fazer o consórcio da forma que eu falei ou preferem o financiamento? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Na terceira maneira, família, é o seguinte, seria você juntar o dinheiro para comprar ela à vista. Porém, nesse, nesse caso, você teria que ter uma calma. Você juntaria o dinheiro, por exemplo, da parcela do consórcio dos R$ 420, R$ reais, reais é eu fiz um cálculo. Se você colocar os R$ reais que você estaria pagando no consórcio no banco, pode colocar, por exemplo, num banco digital que ele tem rendimento de 13% ao ano. Então, se você colocar todo mês os R$ reais no banco digital, um exemplo, no Bank Colocou esse valor lá, em 3 anos você consegue pagar essa moto aqui à vista. Você teria 18 mil e uns quebradinhos para você retirar a fã à vista. Beleza? Se você conseguir esperar, essa é uma maneira é, muito boa para você pagar à vista e não pagar nenhum tipo de juros. É você investindo dinheiro, colocando na, na sua conta digital. Pode ser outros bancos digitais também, que ele rende 100% do CDI que está hoje por volta de 13% ao ano, ou também uma maneira que você poderia fazer é juntar parte do valor, junta parte do valor e dá depois como lance ou financia sem ser 100% da moto. Um exemplo: você vai lá, a moto aqui ela está custando 17.500 reais, você junta 10.000 reais e financia 7.500. Essa é uma maneira que você pode fazer também, caso você não queira esperar juntar o valor total. Ou você junta os 10 mil reais faz um consórcio e dá de lance, lance livre. E também é um valor mais fácil para você ser contemplado. Então são essas maneiras que tem para você comprar uma FAN 160 2023 ganhando salário mínimo. Espero ter te ajudado de alguma forma. tá? Se você sabe alguma outra forma melhor que a minha... Deixe aqui nos comentários, beleza? Depois dá uma olhadinha na descrição desse vídeo Vou deixar também o vídeo Do valor do consórcio dessa moto E do valor do financiamento Beleza, família? Espero ter ajudado vocês de alguma forma Tamo junto, vamos aí de 160, é marcha, tamo junto Ever. Do what I can just to show you you're special.